Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Tua Graça Me Basta, do Toque no Altar, Trazendo a Arca, aí você já sabe né, o esquema aí, <risos> tá bom? Bom, antes da gente começar o tutorial, não esquece aí de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, ok? A cifra dessa música se encontra na apostila com 125 louvores cifrados, descrição aí no vídeo, vamos lá? Bom, essa música aqui, ela tá em Mi maior, né? Introdução. Tem os seguintes acordes. É, Dó sustenido menor, tá? Pode ser com sétima, né? Apesar que você não vai acabar nem usando, né? Ó, Dó sustenido menor, Si, Lá, Si, Dó sustenido menor. Aí, repete. Dó sustenido menor, Si, Lá. fazer aqui a introdução, é, para vocês poderem ouvir, tá bom? Normalmente a introdução é feita na região aguda, tá? Lembrando que o teclado de 5 oitavas, o dó é aqui, ok? Então, se o teclado é de 5 oitavas, ele começa aqui, tá? Ó, Vamos lá, ó, dó sustenido aqui na mão esquerda você vai fazer, beleza? Devagarzinho para você ver, ó, beleza? Aí vai fazer aqui agora, ó. ok? De novo, ó, bem devagarzinho. Aí pro Si, você vai fazer só nota Si aqui, ó E cai no Dó sustenido menor Tá? Vou fazer bem devagarzinho Essa é a primeira parte. Aí vem a segunda parte. Vem de novo para cá e faz. E aí cai no acorde para começar a música. Beleza? Eu vou fazer a introdução inteira, bem devagar. Vamos lá? Aí no player do YouTube que você consegue diminuir a velocidade, tá? Se quiser ver mais devagar, anotar, use esse recurso. Tá bom? Vamos lá então. Tá feita a introdução, você vai cair no mico nona eu não preciso ser reconhecido por ninguém, lá com nona aí tem uma frase aqui que eu já passo mi com nona de novo a minha glória é fazer com que conheçam a ti, lá com nona agora vem dó sostenido menor e que diminua si eu, lá com nona aí depois vai vir um mi com sol sostenido fá sostenido menor mais e mais é, Si, sus, tá? E si. Esse Si, sus aqui também pode ser chamado de Lá com baixo em Si, tá? Beleza? Então agora eu vou só tocar os acordes e cantar em cima. Ó. Comecei aqui, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais, ok? A segunda parte são os mesmos acordes, ó tá vendo me né? aí como serafins que cobrem o rosto ante a ti de novo me escondo o rosto para que vejam tua face em mim eu tô lendo a letra para não errar e que diminua eu para que tu cresça senhor mais e mais tá vendo até aqui Tá? Considerações, tá? Porque, como vai repetir, eu não vou fazer essa parte de novo. Você pode fazer a pulsação, tá? E eu andei postando uns vídeos aí dos meus stories aí no YouTube. É, quem for ligeiro viu que eu toco usando pulsação tranquilamente, sem problema. Ó. Eu não preciso ser reconhecido. A glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu para que tu cresça, Senhor mais e mais. Vamos ver o que, é que eu fiz aqui. Então entre aqui ó, Mi Um, dois, três, quatro. Fui pro lá, um dois, três, tá, ah, ó, um, dois, três, tá vendo aí, ó, bem devagarzinho, ó. eu não preciso ser reconhecido por Rápido vai ficar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Beleza? A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Tá bom? Aí agora eu fiz uma nota de passagem aqui pra chegar no Dó, sustenido Menor. Tá? E aí dá esse resultado aqui, ó. Dá Dó, sustenido Menor com sétima. Tá vendo? Pega aí, ó. Beleza? E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais, tá? Posso repetir, tá? Na outra parte, ó, pulsação, ó. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti. Posso repetir a frase? o rosto pra que vejam sua face em mim nota de passagem de novo e que diminua eu para que tu cresça Senhor mais e mais no santo agora vai vir a outra parte, vai ter um acorde aqui pra desestabilizar aí as coisas ó, É mais e mais ó no Santo dos, Tá vendo? Isso aqui é um Mi com Sol sustenido, tá? Então ó. No Santo dos, Beleza? Entre esse Mi com Sol sustenido, Santos, Lá, a fumaça, Mi. Tá vendo? Ó, no Mi de Mi esconde, né? Mi com Sol sustenido, Fá sustenido menor. Só, seu, só teus olhos me Dó sustenido menor. Si, debaixo de tuas asas, Lá nona. É o meu A ah, no abrigo aqui, ó. Mixo sustenido, Fá menor. Meu lugar secreto, Dó sustenido menor. Só tua graça me basta, Si. Lá nona e tua presença, Si. É o meu prazer, cai em mim. Eu vou só segurar os acordes tá, e cantar. Vamos lá? No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto só a Tua graça me basta em Tua presença é meu prazer. Ok? Tá? Até aqui. Daqui vai ter uma passagemzinha pra voltar pro início, tá? Vamos dar uma olhada nela? Vai fazer aqui, ó. Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Dois, tá? Aí faz as cortes, faz... Tará, tará. Parararar, parararar, tá. Então vai ser mi. Parar. É. Cai no mi na tua graça me basta tua presença meu para cair no mi um, dois, três, lá. Aí depois mi de novo. Pararar, lá e si. Tára. Eu acho que a frase vai ficar aqui, ó, tua graça me basta, tua presença é meu prazer. É isso, é isso aqui, tá vendo? Vou coçar a minha boca aqui, peguei no microfone, ó, de novo, ó, tua graça me basta, tua presença meu prazer. Beleza? Aí cai no mi de novo, de novo, ó, Então vai ficar segunda vez. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tô tirando na hora aqui. Vou fazer uma vez devagarzinho. Ó. Só tua graça me basta. E tua presença. não preciso ser reconhecido por ninguém até aqui tá depois que cantar tudo de novo aí vai vir o santo do santo a fumaça me esconde seus olhos me veem, e bate tua graça meu abrigo meu lugar secreto só tua graça me basta tua graça me basta tua, pre, tua presença é o meu prazer prazer vai cair no mi né aí quando chegar nesse mi para fazer o santo dos santos de novo você entra no com sol sustenido tá então ó, só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer No santo dos santos Gravem isso, tá? Toda vez que for voltar pro santo dos santos Tem que ter esse acorde, tá? Então, ó Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Santo dos Santos Só isso que vai ter de diferente, tá? Feito toda essa parte, ele vai fazer mais alto, lá sua graça. Me basta tua presença, meu prazer. Vai entrar um solo de guitarra, tá? Vai ser exatamente essa parte do Santo dos Santos. Ó, soltou a presença, meu prazer. Barará. Então, Mi, Mi Lá. Vem sustenido. Fá C menor. -ra -ra -ra, dó C menor. Si. Tá -ra -ra -ra, lá. para sustenido sustenido. Tá Vai vir aqui algo que nós chamamos de convenção, tá? Que é essa frase, né? Beleza? Aí a segunda vez... aqui um sim, tá essa frase é o seguinte é si, dó sustenido menor mi com sol sustenido lá mi, fá sustenido menor a segunda vez si dó sustenido menor mi com sol sustenido lá é <risos> Faça em menor duas vezes e aí vai pro si tá sus, ok? ficar bem devagar. Ó. Beleza? Aí a segunda. Vai voltar pro santo dos santos, né? Ah, vai fazer... No santo dos... Beleza? Santos... Vai repetir tudo demais, a fumaça me esconde, só tus olhos me vejam, bate tua graça, é meu abrigo, meu lugar secreto, só a tua graça me basta e tua presença é meu prazer, tá? Prazer, ok? Aí a gente vai pra outra parte agora. Essa outra parte vai terminar diferente, tá? Vai terminar, só a tua graça me basta... Só tua graça me basta Isso aí tá na cifra, na apostila, tá? E tua presença é o meu prazer, vai cair em Lá Beleza? Fá sustenido menor Mi E Si com ré sustenido Tá? Então de novo, ó Só tua graça me... É meu lugar secreto só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Vai vendo? Só segurar. A Aí é que você pode fazer, né? Pulsação, né? Tá? Beleza. A parte do tua presença é o meu prazer são quatro acordes, tá? Lá com dó sustenido, tua presença, beleza? Tua presença é o meu prazer, Fá sustenido menor. Tua presença, Mi com nona. E Si com Ré sustenido. Tá? Só isso. Fica girando, girando em torno disso. Então, ó. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Só isso, tá? Várias vezes, né? Aí ele vai fazer aquela parte do Senhor lá pra voltar pro Santo dos Santos, ó Senhor. Mesmos acordes, tá? No Santo, aí lembra de pôr o Mixo Sostenido dos <risos> Santos, tá vendo? A fumaça me esconde, tantas horas me vem beleza? Só isso aqui suave pra finalizar. Ele vai fazer, solta. É. Só tua graça me basta em tua presença. Ao invés de cair no Mi, ele vai cair no Dó sustenido menor. Ó. Tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta. É só isso que muda, tá no final. Tua presença é o meu prazer. Aí faz a introdução. música, não digo que é fácil, tá? Mas também não é impossível não, tá bom? Um pouquinho de treino, um pouquinho de esforço, tá? Nem tudo vem fácil, né? Essa daqui é uma das músicas que não vem fácil, tá? Você vai conseguir tocar ela tranquilamente, tá bom? Um abraço, aguardo vocês então aqui no canal e também lá no curso de teclado online, tá? Tchau, pessoal!